E aí pessoal, tranquilo, na questão de hoje, né? que é a questão número 23, a gente vai falar um pouco sobre é, as unidades de medidas, tá pessoal? Onde a gente trabalha é, a questão ali do metro, metro cúbico, metro quadrado, que é muito importante, muito cobrado, faz parte da matemática básica e não vai cair uma questão é, dessa forma que eu vou passar aqui para vocês, porém... Essa ferramenta, como eu sempre falo, tem que estar aí na sua caixinha de ferramentas, tá ok? Esse instrumento aí precisa estar guardadinho lá, porque dependendo da questão, principalmente de geometria espacial, que cai todo ano na prova da ESA, você vai ser aí demandado é, com, esse, com esse instrumento, com essa ferramenta, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão, fica aí. Bom, e o que essa questão nos diz? Ela diz o seguinte, pessoal... Ela fala que... Ó, deixa eu mostrar aí para você que não tem aí o PDF, que não baixou o PDF. O volume da caixa d'água de uma unidade é 12 metros cúbicos. Então, eu tenho ali que o volume é de 12 metros cúbicos. E estando a caixa, de, a caixa cheia, né? E gastando cada homem 10 litros d'água num banho, podem banhar-se portanto quantos homens. Pessoal, olha só... Quando fala ali de uma unidade, está falando de quartel, tá? para ficar mais fácil, mais didático. Unidade, né? organização militar, quartel, então representa a mesma coisa. Então, olha só, é 12 metros cúbicos. A gente lembra que trabalhando com a unidade metro, olha só, metro a gente tem para a direita o decímetro, não é isso? 10, 100, que é centímetro e 1000, que é milímetro. À esquerda, a gente também tem um desenho aqui, só que é o decâmetro. Ó, então, o D está sempre junto do M. A gente também tem aqui o hectômetro e o maior deles, que é o quilômetro. Pessoal, olha só. A gente precisa lembrar que isso aqui, quando a gente está trabalhando com uma dimensão, ó, distância, né, o tamanho, a tua altura, por exemplo. Então, isso aqui, a gente usa a unidade de medida metro né, para uma dimensão. Quando a gente trabalha com duas dimensões, por exemplo, um quadrado, aí a gente vai para a área, que seria metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, né? e assim sucessivamente. Agora, quando a gente entra na terceira dimensão, né, que é o caso aí da caixa d'água, na verdade a gente nem precisa desse conceito, porque já foi dado para a gente né, que é em dimensão, né, em três dimensões aqui, ou seja, a gente está trabalhando com volume. Então, por isso que a gente utiliza... O elevado a 3 aqui, tá, pessoal? Então, olha só que bacana, né? Isso aí vem desse aqui, ó. que eu tenho metro, metro para profundidade e metro para altura. Se eu multiplicar esses três, vai ficar metro ao cubo, tá? Então, metros cúbicos, né? Só que, veja bem, um detalhe que o pessoal sempre esquece. Eu estou trabalhando aqui com metros cúbicos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que um decímetro cúbico, ó um decímetro cúbico essa essa unidade aqui essa relação é muito importante então guarde aí um decímetro cúbico é igual a um litro então se eu transformar um metro cúbico em decímetro cúbico eu estou achando a quantidade em litros que é o que ele quer ali tá na verdade ele quer a quantidade de pessoas né que consegue se é, tomar banho aí no caso é, se cada pessoa usa aí 10 litros de água. Então, primeiro eu quero saber quantos litros tem aqui. Ó. Eu tenho 12 metros cúbicos e quero transformar para litros, porque eu quero saber de dividir por 10 ali para saber quantos homens podem tomar banho. Então, ó, eu tenho aqui, pessoal, 12. Observe que aqui agora eu tenho dimensão 3. Então, eu não multiplico mais por 10, eu não multiplico mais por 100, como é na... Primeiro é com uma dimensão e com duas dimensões. Agora estou trabalhando com volume, então multiplico por mil. Ó, cada zerinho aqui representa uma dimensão, é só lembrar disso que a gente não esquece. Então, 12 multiplicado por mil é igual a 12 mil. Ou seja, 12 mil decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 12 mil litros. Se eu tenho 10 litros por homem, então ó, o que, é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 10 Ó, oh, simplifico aqui, o resultado fica 1200 homens. Então deixa eu mostrar aqui a resposta para vocês, né, apenas para a gente ter a certeza que o resultado está correto. Beleza, pessoal? Então assim, é uma questãozinha bacana, né? Se resolver, uma questão muito boa, onde a gente aqui, eu achei bacana a gente lembrar, né, da, das unidades de medida que são importantes também. Não vai ser mais cobrado uma questão desse tipo, mas pode vir numa geometria espacial ou na própria geometria plana. Tudo bem? Essa é a dica de hoje. A gente se vê na próxima aula ou próxima questão.